Olá, tudo bem? Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto que talvez você já conheça e você já uh, domine bem uh, ou talvez você ainda esteja confuso sobre o conceito e a minha ideia é justamente deixar esse conceito o mais fácil possível, assim, trazer direto ao ponto um conceito que, que você nunca mais esqueça. O que é UX? Você pode pensar que ah, UX é tela bonita ou UX é quando a pessoa fica feliz, quando usa um sistema, mas de uma forma mais geral, UX não se trata somente de digital, nem somente de analógico. Ele trabalha tudo, tudo, todo o relacionamento que uma pessoa tem com um produto, um serviço, né? ou um ambiente, por exemplo, ou outras pessoas. Então, para ficar mais fácil de entender, vamos pensar em UX da seguinte maneira. UX é um relacionamento complexo, sim, complexo, porque envolve várias variáveis, mas é um relacionamento complexo entre três uh, entidades. Pessoa, que é o que a gente chama de usuário, né? Um problema, que é o, é o problema em foco que a gente analisa, né? o problema que ela que ela vive, a dor dela, né uh, e um artefato. Esse artefato é o que, que ela usa atualmente para resolver esse problema, pode ser que não não tenha nada, ela não use nada e conviva com aquele problema, mas uh, geralmente as pessoas tendem a criar alguma coisa para resolver o problema. Uh, e esse artefato nada mais é do que um ambiente, um produto, um serviço pessoas, né? Qualquer coisa que, que o usuário utilize para resolver os seus problemas, tá bom? E qual é o resultado provindo desse relacionamento? São emoções, são emoções, aprendizados uh, que são gerados sensorialmente através dos sentidos: tato, olfato, uh, paladar, uh, é, contato, né? Quando a gente usa um sistema, a gente tem contato, tato, né? Uh, e isso define a o que a gente chama de experiência né? Experiência nada mais é do que um aprendizado através dos sentidos uh, Então quando você usa alguma coisa uh, Seja para resolver um problema ou até por lazer mesmo Para sanar um desejo uh, Você está tendo um relacionamento com essa coisa E gerando emoções perante esta coisa E essas emoções vão lhe fazer refletir se você gosta ou não gosta daquilo que você está usando. Então, essa, essa experiência, esse conjunto de emoções né, que são bombardeados em você quando você usa alguma coisa, né, é o que a gente chama de experiência, tá? E uh, por que isso acontece, tá? Desde, desde que você nasce até o dia de hoje, você acumula uma bagagem de informações. Uma bagagem de experiências mesmo, que você tem com a vida, com o com, com um meio em sua volta. Uh, você pode ter experiências boas ou ruins com seus amigos, com o cônjuge, com brinquedos, vamos supor, que você tem na infância, uh, com a sua escola, com o meio de transporte que você usa. São, são meios que, que, que você tem o um contato, tem um relacionamento. Uh, e emoções positivas ou negativas em relação a esse, uh, a esse artefato, tá? Uh, então, seja o café que você toma, né, por exemplo, uh, ou a roupa que você veste, você está tendo um relacionamento com essa coisa e gerando emoções e reflexões sobre isso, definindo aquilo que é bom, aquilo que é ruim, aquilo que te faz bem e o que te faz mal, tá? E, e toda essa, essa bagagem de conhecimento tá, e de aprendizados que você tem Só é possível graças a, claro, nossa arquitetura cerebral uh, E principalmente o relacionamento que você tem e teve até agora com o meio em sua volta O meio nos transforma O meio faz com que a gente uh, aprenda aquilo que é bom e aquilo que é ruim Mas para a gente saber se é bom ou ruim, tem que experimentar a gente pode até julgar por, por algum... algum uh, a gente pode julgar, por exemplo, um prato de comida que a gente nunca provou na vida por diversos fatores. Por uh, opiniões que as pessoas dão, por uh, você olhar e não gostar da aparência. Uh, e isso tudo é justamente pelo fato de você já ter, talvez, experiências com outras coisas que te lembraram, né? A, que aquela comida ali te lembrou em que você experimentou algo que não gostou e é muito parecido, você tenta não chegar perto, tá? Então, o relacionamento resulta nessas questões emocionais que vai fazer com que você decida se é bom ou ruim. Então, a, até agora, já dá para entender que uma pessoa, quando tem um problema e usa alguma outra coisa para sanar esse problema, ele está experimentando essa coisa uh, e tirando suas conclusões. Ele está tendo experiência com essa coisa, tá? Então, X só existe quando tem um usuário e uma coisa que ele usa para sanar um problema, certo? Nada mais difícil que isso aí, tá? É bem simples assim. Mas vamos, vamos entender como é que funciona esse relacionamento, né? Para a gente ficar, ficar bem claro na cabeça. Primeiramente, todo relacionamento, tá? Um contato direto ou indireto entre duas ou mais entidades ao longo de um determinado período de tempo, tá? Então, quando você toma um café, você tá tendo aquele relacionamento com o seu café durante o um período de tempo. Esse período de tempo pode ser tanto uma vez só, um, ali um segundo que você ingeriu aquele café, não gostou e nunca mais experimenta, nunca mais experimenta, nunca mais toma... Uh, ou você pode ser um amante de café mesmo, você provou, gostou e repete. Né? Então você tem um relacionamento com café duradouro. Uh, e, e, e esse relacionamento ele funciona da seguinte maneira. Vamos imaginar um triângulo, tá? Vamos imaginar um triângulo. Uh, Onde a gente tem as pessoas né? que, que, que possuem as necessidades ou desejos que precisam de uma, de uma solução, né? precisam ser sanados. Elas usam algum meio para sanar esse esse problema, né? E a é depender da maneira como esse artefato, né? essa, essa solução que ele usa, se relaciona com o problema que ele tem, tá? vai resultar em emoções positivas ou negativas para ele, fazendo ele refletir se aquele artefato é bom ou não né? para ele naquele contexto. Ou seja, eu tenho um problema, usei uma determinada solução aqui e... Eu entendi que a solução que eu uso não é boa. Eu vou procurar outra. Uh, por exemplo, eu, eu, eu tive um, a minha torneira ficou pingando por, por um vazamento. E como eu não, não tive tempo de arrumar, por enquanto eu não tive tempo de arrumar, para não ficar molhando todo o chão, eu fiz um, uma gambiarra. Eu, eu peguei um suporte de plástico que serve para prender a porta, para não bater com o vento e coloquei embaixo da, da pia, onde estava pingando, para direcionar para o tanque e assim não molhar mais o chão da casa e ficou pingando no tanque até que eu pude arrumar então é uma forma como eu resolvi aquele problema ela estancou minha dor, mas ela prejudicava minha conta de luz então não era bem uma solução, ela era paliativa portanto é interessante a gente entender esse triângulo porque na hora de propor alguma coisa, a gente tendo isso em mente, né, como que as coisas se relacionam, fica mais fácil da gente entender se aquilo que a gente propõe resolve ou não resolve o, o problema de forma uh, assertiva, de forma qualitativa, né? Uh, então, a gente pode colocar em cima desse triângulo qualquer exemplo. Se você precisa se deslocar do seu trabalho você tem esse problema. Como é que eu me desloco ao meu trabalho sem ser andando? Porque quando eu vou andando, eu chego lá todo suado. Bom, eu posso usar uma bicicleta. Beleza, ajuda, mas você vai chegar suado igual, né? Ah, e se eu for de ônibus? Bom, ônibus demora para chegar, eu posso chegar atrasado e assim por diante. Conforme a gente vai analisando o contexto em cima desse relacionamento, a gente começa a gerar ideias que sejam uh, melhores, ou seja, como é que eu faço para chegar no trabalho sem suar, vamos supor? Esse é um problema, se eu, se eu, se eu me desloco para lá e chego suado, e eu não quero isso, isso me incomoda, eu preciso achar uma solução que eu chegue lá sem suar, uh, e é aí que a gente começa a, a criar certas perguntas na nossa cabeça para investigar como designers né, e encontrar a solução. Uh, tenha em mente que as pessoas sempre vão tentar resolver os problemas delas por conta própria, tá? Antes de investir em alguma solução, uh, você deve fazer isso, né? Eu faço isso. Uh, as pessoas tentam fazer isso, tá? Uh, só que elas vão buscar uma solução melhor, principalmente se for no ramo uh, de business, né? De, de, de empresas, no ramo do mercado mesmo. As pessoas vão buscar serviços de terceiros. Uh, para resolver um problema e melhorar a produtividade, por exemplo porque uh, não é viável né? Uma, a empresa fazer tudo tudo que for possível ser feito né? as empresas precisam de terceiros para resolver outros problemas que não competem a ela, certo? Então, tendo isso em mente que as pessoas tentam resolver as coisas por conta própria qual é o nosso papel como designer? Né? Nosso papel como designer é entender as pessoas, empatizar com elas. A gente precisa buscar entender elas, se colocar no lugar delas para sofrer o problema junto com elas e começar a pensar numa solução que de fato elimine não só o problema em si né, que ela está resolvendo, mas todos os outros probleminhas que surgem desse problemão. E aí você deve estar se perguntando, tá beleza, mas como é que eu faço isso? Bom, isso vai, é assunto para um outro vídeo, uh, hoje a gente fica por aqui, eu espero que você tenha gostado muito desse, desse vídeo tá? e que ele tenha te esclarecido de uma vez por todas o que, que é o, o UX. Não se preocupe muito com as questões uh, by the book, tá? o que eu estou trazendo é uma visão de mercado que eu construí ao longo de 10 anos. Né? e e eu testei essa, essa, essa visão, tá? Ela se encaixa perfeitamente em qualquer contexto. Um, essa é uma forma clara e objetiva de você nunca mais esquecer o KUX e vai te ajudar muito a projetar, e uh, serviços melhores, tá certo? Então, não esqueça, dá um likezinho aí se você gostou do vídeo. Se você não gostou, perfeitamente, clica no dislike, não tem problema. E clica no sininho, se você quiser uh, ser avisado nos próximos vídeos que eu vou colocar aqui no canal, tá bom? Até mais!